Olá, estudantes, tudo bem? Professor Fábio da Silva Rodrigues, novamente, nós vamos trabalhar nessa disciplina de fundamentos das mídias sociais digitais, avançando no conteúdo com algo mais específico sobre esse módulo 1, ainda falando sobre os fundamentos das mídias sociais digitais, aprofundando aquilo que é a base do nosso interesse por essa disciplina, na videoaula 2 a gente trabalha com um aspecto específico, né? Formas mídias sociais digitais impactam a sociedade, as pessoas e as organizações. Eu penso que existe um tripé, onde a tecnologia está no centro, né? E onde a sociedade, as pessoas, as organizações, de forma geral, foram impactados por todo aquele processo de revolução tecnológica ocorrido no final do século XX, na última década do século XX, e início do século XXI. E acontece ainda nesse momento, mas esse período de transição entre final do século XX, 1990 para cá, até o século XXI, primeira década principalmente, a gente tem uma revolução na forma como a sociedade é, lida com a tecnologia, como as pessoas foram impactadas, né? que seja quando perderam seus empregos e novos empregos surgiram, negócios que fecharam e novos que surgiram, é, revolucionou a sociedade, né? impactou as pessoas que foram é, diretamente envolvidas por esse aspecto, e as organizações. As empresas foram impactadas, negócios fecharam, negócios abriram, novos negócios surgiram, né? a gente tem nesse início do século XX, o conceito de business né? sendo fortalecido, e o e-commerce hoje muito comum, mas que desde esse período é discutido, como o comércio eletrônico, a forma de você buscar no que depois chamam de economia digital, uma nova relação com os consumidores de venda de, de produtos. Aquele antigo place que a gente sempre fala no marketing, né? vocês devem ter ouvido falar sobre, se não pesquisem né, ao respeito, sobre os quatro P's do marketing, é produto, preço, place e promoção, que o Macart trabalha na década de 60, o autor é Macart o nome do autor, vocês podem buscar, na década de 60, produto, preço, place e promoção. Né? O place seria o ponto. Esse ponto ele foi modificado, né? transformado com as redes sociais, com a internet. O ponto que era só físico anteriormente, eu vou vender meu produto a um certo preço, né? a, a, fazendo uma divulgação do produto num certo ponto específico. Esse ponto que era que trabalhava, na minha graduação, trabalhei como ponto como algo fixo, né? algo físico. É, é o ponto da onde você vai ter seu negócio. Hoje ele é um ponto que ele é toda a internet. É né? o ponto onde você vende seu produto. São as redes sociais e as mídias sociais, onde é um balcão de negócios. Imagina então um balcão de negócio. Não é um balcão mais físico, de atendimento da empresa, mas é o balcão onde você vende seu produto onde você expõe seu produto e principalmente expõe sua marca, expõe sua empresa, busca a interação da sua empresa com os clientes e consumidores, com os usuários. É, primeiramente, eles são usuários da informação que você divulga nessas mídias sociais, que são seus sites, seus blogs, suas, suas páginas na internet, é, que você alimenta com conteúdo que atraia aquele usuário para a sua página, que ali você consiga... É, chamá-lo para as suas redes sociais, para os seus canais de comunicação, é, para um chatbot que você tem nesse seu site, para uma promoção que você criou na sua empresa, uma divulgação de um produto, uma campanha de fidelização de um produto, atração de clientes, retenção de clientes. Então você cria um mecanismo ali, chamar para o seu WhatsApp, por exemplo, que é uma forma de interação com os seus clientes também, ou seja, é a forma como o seu consumidor utiliza as tecnologias de informação e comunicação. Se o seu cliente, cliente utiliza o WhatsApp, é a forma que você vai buscar nas suas mídias sociais, atrair pelo conteúdo aquele cliente, aquele usuário, primeiramente, para que ele se torne um cliente, e que ele clique lá no link que tem o ah, Fale conosco pelo WhatsApp, você trouxe aquele cliente que talvez não usa o Instagram, que não usa o TikTok, mas ele usa o WhatsApp, é dessa forma que você vai se encontrar com esse cliente e fazer com que ele seja é, um fiel é, divulgador da sua empresa. Esse é o processo que se busca com essa disciplina. A gente inicia, teoricamente, né, para o autor que ele é, é um visionário nesse sentido, que já previa muita coisa e projetava do que seria. Né? Para Castles... É, que tem um o texto da galá galáxia da internet, né, que a gente tem como referência, a internet funciona como um meio de comunicação que alterou profundamente as relações sociais na contemporaneidade. Então, alterou a forma como as relações sociais é, se executam nessa sociedade. Mudou a forma como a gente trabalha, como eu disse, como negocia, como compra, como vende, como namora, como se en entretenimento, como se diverte. Então, a gente tem várias formas é, de relação social nesse novo contexto, e Castro já alertava para isso há 20 anos atrás. É, as mídias sociais, de forma geral, a internet, melhor dizendo, né, ela com essa revolução no início do século XX, sobretudo, ela permite a comunicação de muitos com muitos. Então, você não tem mais um emissor da comunicação para vários que são os usuários. Não, muitas pessoas comunicam para muitas pessoas, muitos produzem conteúdo e muitos também recebem conteúdo e interagem, né, então, o feedback das pessoas, o botão do curtir é um feedback das pessoas, se gostou ou não gostou de um conteúdo, por exemplo, de uma publicação. A internet impactou profundamente diversas redes sociais. A forma como as pessoas relacionam é, as empresas, as pessoas, os, os estadistas, né? É, quatro pilares, né? A big science, né? a grande ciência, então a ciência como fonte fundamental da internet, a pesquisa militar, a cultura libertária formou a internet. Né? Então, a grande ciência, a base científica forte, né o pessoal que vem das universidades e traz a, a, o conhecimento científico, é, muitos deles que migraram né pela cultura libertária que está no final, para não ficar amarrado nesse contexto do meio acadêmico também, de liberdade, é, até alguns uma transgressão, poderíamos dizer assim, na própria internet. A empresa Amarras, né? junto com a pesquisa militar, que é a grande base, você cria internet nessa origem. E hoje ela é algo divulgado e comum para muitas pessoas. As quatro camadas da internet, por Castro, né, que ele cita, as tecnoelites, os acadêmicos, pesquisadores, que têm o conhecimento como base, a cultura hacker, né, desses sujeitos que, é, as redes de auto-organizada, daqueles sujeitos que transgridem, talvez, o funcionamento normal de uma, de uma, uma previsão de funcionamento da internet. As comunidades virtuais, que têm uma comunicação nível horizontal, sem um intermediário, que determina o que deve ser comunicado, ou que produz o conteúdo, que podem interagir de forma livre. E as empresas e grandes corporações, que abrem espaço para o conhecimento, o know tecnológico, para obter o retorno financeiro. Então, esses grupos, né, as tecnolites, que são os acadêmicos, os hackers, as comunidades virtuais e as empresas... É, juntam-se fortes da internet e que interagem nesse grande espaço. Né? De forma geral, é, esse, nessas redes sociais cotidiano e consumo, a gente tem uma alteração. Os aplicativos se incorporaram ao nosso cotidiano. A gente tem aplicativo, aplicativos para todas as finalidades. E eles fizeram parte do nosso dia a dia. A mídia, a mídia tradicional, melhor dizendo, né? a mídia tradicional, por exemplo, a TV e o rádio, ela perdeu espaço para as novas formas de comunicação. Os digitais influencers, né, as pessoas que produzem conteúdo, as próprias empresas que nas suas mídias sociais e redes sociais produzem e divulgam o que elas querem divulgar. É, as redes sociais alteraram o nosso cotidiano, nosso consumo, modificaram a forma como nós compramos. Então, os consumidores mudaram a forma de comprar, então nós como gestores de mídias sociais, de redes sociais também, devemos buscar entender como as pessoas compram hoje, talvez nem todos compram mais na venda no balcão, na venda física, como eu dizia, eles compram pela internet, preferem, não querem ter relacionamento, não querem perder tempo com filas, preferem comprar pelo meio digital, ou compram na internet e buscam na loja, ou pede para entregar em casa, tentar entender como que é o comportamento desse consumidor, é o mais importante para a gente. Os digitais influencers né, impactam nas escolhas das pessoas. As pessoas são influenciadas por essas pessoas que têm uma experiência de consumo com o um produto, recebem lá os chamados, os recebidos, né, e ele experimenta, gosta, e, e se torna ali um divulgador daquele produto que leva outras pessoas a consumirem. Então isso impacta o consumo é, é, na contemporaneidade, né, impacta como as pessoas é, produzem e como elas divulgam esses conteúdos. As mídias sociais, né? O que são as mídias sociais? Elas são os canais de comunicação da empresa, basicamente. Pode ser um site, pode ser um, um blog da empresa, pode ser um, uma plataforma de comunicação que a empresa tem, pode ser um e-mail que a empresa tem, é, pode ser o WhatsApp da empresa. É, inclusive as redes sociais. As redes sociais são uma forma de mídias... É, interativos sociais dessas empresas, né, de como elas se relacionam com as pessoas, mas as mídias são esses meios, essas ferramentas que as empresas usam e buscam transformar a forma como marcas e consumidores interagem, então as mídias sociais é, de maneira geral, transformaram com o recurso da tecnologia do online, do digital, a forma como marcas e consumidores interagiram, então elas criam um, um canal de comunicação diferenciado que não ocorria 20 anos atrás ou mais para trás, né? É, Últimas duas décadas, sobretudo, você tem uma revolução na forma como as empresas e as pessoas interagem. O uso adequado das mídias sociais gera uma vantagem competitiva. Michael Porter vai falar em vantagem competitiva, né? estrategicamente você buscar, como numa arena de luta, né? de uma batalha competitiva, uma vantagem sobre o seu rival, o seu oponente, que é o seu concorrente, o uso adequado das mídias sociais e, consequentemente, das redes sociais gera uma vantagem competitiva, ou seja, a gente poderia traduzir isso de forma mais objetiva, um diferencial competitivo, ou seja, o que a sua empresa tem e o que o concorrente não tem. Um mecanismo de buscar uma vantagem utilizando as redes sociais nessa forma de interação. Você vende o mesmo produto que o seu cliente, desculpa, você vende o mesmo produto que o seu concorrente, é um preço similar, porém você tem uma interação maior nas redes sociais. E qual que é o primeiro lugar que o cliente vai pesquisar? Nas mídias sociais, nas redes sociais. Vai dar, entre aspas, dar um Google, né, como a gente fala, para buscar um pouco sobre a sua empresa, sobre a avaliação da sua empresa, sobre o que falam da sua empresa, os comentários existentes. É ali que ele vai se informar sobre a sua empresa. Então, no seu site, no que dizem sobre a sua empresa, os comentários que tem sobre a sua organização. E esse uso adequado das mídias sociais, a forma que você interage com os seus clientes e usuários, dessas informações que você é, produz, gera uma vantagem competitiva, né? sobre as mídias sociais, né? A internet criou a sociedade em rede conectada, como o Castro dizia. As inovações tecnológicas alavancam essas mídias sociais, aquelas redes sociais antigas, né? E as mídias sociais antigas que era só o e-mail, por exemplo, que você tinha anteriormente para se relacionar com o cliente, ou um site estático. Agora não, um site dinâmico, né? Onde ele busca pelos algoritmos rastrear o que as empresas, que as pessoas fazem, os usuários fazem na internet e buscam criar meios de chegar até esse cliente, a esse usuário, mandando é, malas diretas, é, com, com a ética sempre como um ponto principal, né, esse cuidado com a ética, mas tentando chegar a esse consumidor, fazer com que ele se aproxime da sua empresa e se relacione com a sua empresa. As mídias sociais permitem que nós nos expressemos, né, que as empresas se expressem também. Nós somos produtores e consumidores de conteúdo nesse novo contexto. Então, aquele monopólio da comunicação não fica mais com as grandes redes de TV e jornais, e passam para qualquer pessoa. E as empresas, quanto mais seguidores você tem, quanto mais seguidores o digital influencer tem, ele vai conseguir influenciar mais pessoas. Estar presente digitalmente é importante. Por que, que é importante usar as redes sociais? As autores trazem, a né? Avis trazem, traz para a gente, né? cerca de 45% da população mundial utiliza redes sociais. Então, esse é um dado importante. Metade das pessoas do mundo utilizam redes sociais. Isso é um dado muito importante. 96% das pessoas utilizam mídias sociais, das empresas, melhor dizendo, né? Utilizam mídias sociais, que seja um e-mail, que seja um site, mas de alguma forma ela utiliza essas mídias sociais e interage. Mesmo que não tenha um site formalizado, ou uma rede social estruturada, mas ela tem alguma forma de interação é, que seja uma mídia social, que seja um e-mail, por exemplo, ela se relaciona com os seus é, usuários, seu público-alvo. A empresa não precisa estar em todas as redes. Eu tenho que tentar entender onde meu cliente está, para que eu saiba em que rede que eu devo estar. Como eu disse, se o meu cliente utiliza o Instagram, eu tenho que buscar, achar lo no Instagram. Se ele utiliza o Facebook, como o pessoal brinca, os alunos falam, né? que está flopado, que né? já, já foi o Facebook, mas tem cliente que está nesse local. Se o cliente está lá, eu tenho que buscar mecanismo de encontrar esse cliente também nessa rede social específica. Se eu tenho, por exemplo, um cliente que utiliza o WhatsApp, eu tenho que buscar o um mecanismo de, na minha mídia social, no meu site, é, fazer com que... De alguma forma, eu interajo pelo WhatsApp com esse cliente também. Por que, que usar mídias sociais? Né? Mídias sociais são meios de manter relacionamentos. Eu tenho que buscar manter relacionamento com meus clientes, com meus usuários. Permite a criação de networking, né? redes de relacionamento entre empresas e os usuários que são os clientes. São usadas para se relacionar com o cliente e vender produtos. O próximo passo do relacionamento é vender produtos. E de que forma que devo buscar vender o produto? Da forma mais espontânea possível divulgando a empresa, promovendo um conteúdo de qualidade, divulgando um conteúdo de qualidade, para que ele se interesse pelo assunto, e depois se interesse pelo meu produto que eu venda, ou pelo meu serviço que eu presto, ou pela marca que eu que eu promovo também. Que seja um processo de forma mais espontânea, é, que essa relação de compra e venda seja algo menos é, forçado, como era antigamente no modelo tradicional de venda de final dos anos 80 e 90, onde os vendedores forçavam para que você comprasse pela insistência para comprar um produto. Né? A ideia é que o processo de venda seja muito mais orgânico e natural com as redes sociais e com as mídias sociais. Ou seja, você atrai o cliente pelo conteúdo, faz ele se envolver com a sua empresa de alguma forma. Primeiro tem que saber em que rede social que ele está é, frequentando, qual rede social que ele frequenta e onde ele se interage divulgar a empresa e a marca, e que seja de forma espontânea essa venda gerada. Né? As pessoas buscam conteúdos interessantes e inteligentes, aquilo que agrega algum conhecimento a ela. Os usuários buscam conteúdo e se tornam clientes, numa consequência também. Quando ele dá uma, uma pesquisa sobre um assunto, dá um Google, como a gente fala, né? sobre o assunto, ele vai se interagir com a sua empresa, vai se interessar pelo conteúdo e, consequentemente, de forma natural, se torna um cliente. Os clientes se tornam fiéis, né? a gente chama de advogados da marca, ele não, é por isso que a empresa não deve bus buscar publicar qualquer coisa, né? deve ter um planejamento para as suas mídias sociais, encontrar em que redes sociais os clientes estão, tentar interagir com esse cliente por essa rede social que ele se encontra, e o marketing digital se torna a ferramenta essencial que nós vamos falar em próximas aulas. Se a empresa não está na internet, basicamente, se costuma dizer que ela não existe. Então, ela tem que estar na internet, tem que ter presença digital, tem que estar na internet, nas redes sociais, nas mídias sociais, para que ela exista para esse, para esse consumidor, para esse cliente. De forma geral, a intenção dessa unidade, empresário, estudantes, é a gente trabalhar com esses conceitos, desde a origem das mídias sociais, das redes sociais, já vem falando em aulas anteriores, até a gente chegar nesse contexto, de que as empresas precisam estar atentas, né, que essa revolução impactou a sociedade, as pessoas e as organizações. A internet, né, a revolução tecnológica da informação e da comunicação, impactou nossas vidas, os né, os smartphones, os aplicativos, as redes sociais, de forma geral, revolucionaram a forma como pessoas e organizações se relacionam em sociedade. Então, tudo se modificou nesse período. E, consequentemente, as empresas também devem ter uma nova estratégia, buscar trazer as redes sociais, as mídias digitais e sociais como ferramentas de apoio ao atingimento de suas estratégias. As mídias sociais são meios de manter o relacionamento, num conteúdo bacana, que atrai esse cliente, esse usuário, primeiramente, para que se torne um cliente, para que você o fidelize e busque um relacionamento com esse é, cliente. Os indivíduos estão reconstruindo o padrão de interação social com a ajuda de novos recursos tecnológicos para construir a, a chamada sociedade em rede. Né? Castros fala sobre isso, né? Que nós estamos enredados, queiramos ou não, nessa grande sociedade. Prezados estudantes, o interesse dessa disciplina era basicamente tratar desses assunto específico, né? entendermos como a internet, a revolução tecnológica, as mídias sociais e essa revolução que nós passamos nas últimas duas, três décadas, sobretudo duas décadas finais, como elas impactaram a forma como nós vivemos, nos relacionamos e, consequentemente, a forma como as empresas devem é, definir estratégias para alcançar esse usuário, esse cliente, esse consumidor do seu produto. Para vender produtos de, de forma mais natural, mais orgânica, nesse novo contexto, utilizando as redes sociais e as mídias sociais digitais. Até mais, bons estudos, nos encontramos.